Olá, meu nome é Roberto Olá. Catolini. Gostaria de primeiramente saudar todas as pessoas que estão participando desse evento. Agradecer o convite. É com imenso prazer que eu, aqui em nome do Instituto Paulo Freire, participe desse momento de homenagem ao Augusto Paulo, Paulo, Paulo Freire. Eu sou psicóloga, eu sou psicóloga e afiança. Trabalho com educação desde a década aí. de 90. E, além de, de um trabalhar com uma proposta aqui, da concepção de, de educação da pedagogia do princípio, eu também trabalho como educadora e pesquisadora do Teatro do Oprimido, pelo Teatro Paulo Augusto Boal. A minha pesquisa de mestrado, inclusive, foi subsidiada pelo Paulo Freire, pelas ideias de Paulo Freire e do Augusto Boal, onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre a corporeidade dos educadores, uma experiência com o Teatro do Oprimido, pela de São Paulo, educação, Psicologia de Educação, em 2012, pelo ano de conclusão. Bem, Boal e Freire são fundamentais para o meu trabalho, só as minhas grandes diferenças. É, na busca por um, uma proposta de teatro que fosse coerente com a proposta de Paulo Freire, eu encontrei Boal. Juntos, eles ofereceram uma proposta metodológica que facilite é, a construção de um caminho para a libertação dos oprimidos, através da metodologia que o oprimido, quanto a, a pedagogia do oprimido propõe. Tanto para Boal, quanto para Freire, os homens e as mulheres, eles são sujeitos de seu tempo inacabados, por causa disso, podem mudar a situação de onde estão, podem superar a situação de oprimido. A palavra opressão tem muito sentido, ela deve estar sempre contextualizada e inserida dentro de uma relação de poder entre opressor e oprimido. E tem várias dimensões né, da opressão, a gente pode destacar que a dimensão sócio-histórica é representada pelo nosso sistema econômico, que é o capitalismo, que é predominante e vai gerar muita opressão e também pela dimensão cultural, que é um pouco mais subjetiva. Nesse sentido, a divisão de classe, né, que é representada pela grande concentração de renda, grande concentração da propriedade, ela é, sem dúvida nenhuma, um de um enorme número de oprimidos. Ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem uma ética de mercado que induza o consumo também como resultado dessa política, dessa economia capitalista e que vai gerar uma série de exclusões, uma série de opiniões, porque ela gera padrões impostos, padrões socioculturais. Nossa prática educativa, a questão do oprimido, né, a palavra oprimido, ela é incluída o tempo inteiro. É preciso incluí-la, porque é muito importante que o educando ele se perceba enquanto um sujeito né, vítima dessa opressão, principalmente perceba quais são as causas que levam ele a ser esse oprimido, para que a partir daí tenha condições de interferir e transformar essa realidade. Transformar é evitando que ele reproduza o papel do opressor, né? então ele tem que inventar uma nova forma criativa de não ser o oprimido e de não cair no risco de reproduzir o papel do opressor. Os mecanismos de opressão que a gente encontra no Brasil hoje são muito parecidos com os mecanismos de séculos atrás. formas de opressão talvez se modifiquem um pouco. Para a gente exemplificar, por exemplo, se a gente pegar a questão de gênero, né, falando aqui da mulher, hoje em dia, diferente de muitos anos atrás, a mulher ela pode estudar, ela pode trabalhar fora, são poucas as mulheres com os pais, os familiares decidem, né, elas vão casar, marido, mulher entanto, ela trabalha fora, mas ela acumula as funções, né? enquanto dona de casa, enquanto profissional. Ela continua ganhando, as pesquisas mostram que ela ganha muito menos do que os homens que ocupam as principais funções. E ela também sofre de um mecanismo que exerce a opressão, que é a mídia, por exemplo, quando ela dita um padrão de beleza, que a gente chama de uma ditadura de padrão de beleza, que impõe é, uma série de, de normas para essa mulher se seja inseridas, é, pertencente à sociedade, que acabam gerando violências, como formas de dietas diversificadas, um número imenso de cirurgias plásticas. Então, os mecanismos são diferentes. Então, a gente está falando de uma mesma questão que vem da questão de gênero. Um outro exemplo interessante é o caso de trabalhadores que usam a moto em São Paulo para poder agilizar entregas dentro de uma cidade onde o trânsito é totalmente parado. Essas pessoas, elas realizam a entrega e elas ganham por trabalho concluído. Então, quanto mais rápido elas forem, mais trabalhos elas vão conseguir fazer entregar e mais elas vão ganhar. Isso tem gerado números alarmantes de acidentes de trabalho e de mortes, muitas mortes de motobolos. Então é um caso que já vem discutido em alguns grupos, inclusive no Ministério do Trabalho, comparando-se a trabalho escravo, pelas condições precárias que essas pessoas acabam tendo que se submeter para poder sobreviver dentro do sistema capitalista. E esse é um exemplo, né? eu falei de dois exemplos aqui, dentro de um número exemplos de diversas opressões que a gente tem que poderia passar o resto do encontro aqui falando. Estar consciente da opressão significa compreender quais foram os fatores sócio-históricos que culminaram para que você esteja hoje com um determinado direito negado. Né? E para que você perceba de uma maneira crítica e não ingênua que... Supere a ideia do seres comuns, né, que atribui a vontade de Deus, a naturalização. Então, se você está no Nordeste, é porque Deus não quis. É, a alienação que muitas vezes o sujeito vive é, da sua situação. Entender por que, que hoje eu moro num lugar que não tem saneamento básico, por que, que hoje eu não tenho condições mínimas para realizar o meu trabalho de motoboy, porque eu, mulher, ganho menos é, se eu desenvolvo o mesmo trabalho que o homem. Então, o primeiro passo para você poder romper essa opressão, é você ter consciência do que levou a estar sofrendo ela hoje. Para o sujeito conseguir sair dessa condição de oprimido, romper com isso, ele precisa, então, passar por um processo de conscientização. E aí, é, acho que o Goal e o Freire se encontram muito, porque o Goal vai falar que alienação política ela passa pela alienação do corpo. E para o sujeito interferir no mundo, ele precisa perceber esse perceber de uma maneira desnaturalizada, desmecanizada. Só que a gente percebe pelos sentidos, mas no cotidiano os nossos sentidos se mecanizam. Então, o Boal vai trabalhar isso com algumas categorias e vai falar, a gente olha, mas não vê a gente escuta mais um ouve, a gente toca mais um sente, a gente está cada vez mais mecanizado, mais alienado. Então, o Roa propõe, por meio do teatro, que esse corpo seja acordado, que esses sentidos né, sejam mexidos para que perceba o que está acontecendo ao redor. E se a gente pensar que o Paulo Freire vai falar que depois né, de atingir, né, de chegar à consciência crítica, o sujeito vai poder estar no mundo com a voz, né, um sujeito com voz, um sujeito que pode dialogar, que pode fazer parte é, dos processos participativos, é por meio desse corpo que o sujeito vai ter voz, vai dialogar, vai existir, vai poder superar a sua função suprimida. Então vai ser um, um encontro de uma pedagogia libertadora com o Teatro Libertador, que está por meio desse jeito. Seria muitas outras coisas para falar, mas é o que é possível agora foi um prazer estar pra aqui ouvir também que as outras pessoas estão colocando, que a gente possa ter outros momentos de encontro para poder aprofundar as coisas que esses grandes educadores, esse legado maravilhoso, que eles nos deixaram. Muito obrigada, em nome Freire.